1, dois, três e. Tô bonito? É, e aí, galerinha do canal, beleza? Antes de a gente começar esse guia explicativo aqui de Amumu, que foi muito pedido por todos, alcançamos mil milhão de 500 points aí pra esse vídeo ser realizado, beleza? É, mano, Amumu granada é muito ruim, nível 1. Então você não upa nada e você quer proteger sua jungle, mano. Eu vou proteger aqui, caso o cara. Ah, mano, só tirar a música. Ah, mano, aí é, vocês aí pedir para tirar a música. Se eu tirar a música, eu não vou ficar no hype, mano. A a, a música que me engatou no hype do bagulho, lá eu vou ter que tirar a música, mano. E aí, galera do canal, beleza? Marquinhos Gameplays trazendo aqui mais uma novidade para os senhores. Atingimos o tão sonhado guia do Amumu, beleza? Estamos numa matchup aqui, mano, que é contra Graves. Aparentemente, parece que Graves dá um pau no Amumu. E realmente dá. Nível 1, mano, o Graves me bazuca. Então, é muito fácil ele me dar um late invade. Só que eu tenho catering, um k Trash. Então, esse cara tem que pensar duas vezes antes de dar o invade, né? Mas vamos lá. Qual que é a ideia que a gente quer aqui de Amumu? Eu quero muito, o mais rápido possível, meu nível 6, mano. Então, o Full Clear aqui, mano, é o que eu vou ter que fazer. E voltando a falar da matchup, mano, o Graves, ele realmente me bazuca. Só que... É aquilo. Quem bazuca o outro primeiro ganha. Então, se eu for pra cima do Graves antes dele vir pra cima de mim, eu vou ganhar trade. Isso é, eu te garanto, isso. Eu te garanto. Já enfrentei essa matchup aí, match aí diversas vezes. E é realmente assim. Repara nesses golemzinhos. No final que eu não matei eles por completo. Usei meu W, que dá bem pouco dano. E vai dando DPS junto com o Talismã. Isso vai me curando. Repara que eu vou, tipo, terminar esses três campos meio que fudida. E repara que eu também sempre estou telando perto de onde eu estou para ver se tem uma janela de oportunidade de gank. Então, vamos traçar nosso clear aqui, que já foi traçado, red, golem, periquita. Vamos para o lobo. E o Graves startou na minha jungle. Mas isso não tem um problema. Dava até para saber que o Graves startou na minha jungle. Posso pedir para o editor rebobinar no replay. O Atrox passou nessa ward ele foi visto saindo da minha jungle assim. Eu já tinha a noção que esse cara tinha me invadido mesmo. Mas não tem problema. E vou mostrar pros senhores até o decorrer da partida que não tem problema o cara te invadir. Ainda mais um Amumu, né? Um campeão que gasta muita mana. Os caras devem achar que eu realmente preciso do Blue. Mas se eu controlar a mana bonitinho, dá pra ter mana sempre, tá ligado? Pô, se o meu Atrox, não, se o meu Shen não tivesse apanhando tanto da Gank Top aqui agora, era uma, uma janela boa, mano. Vai ter que tá... Ó. Mano. A gente não mata esse cara não, mas for... Nossa, nós vamos morrer, eu vou ter que flashar o quezinho dele? Vou ter que flashar isso aqui. Tá, só de a gente estar tá vivo, tá bom. É, agora não foi conforme o plano, né? Mas sai fora, vou ajudar. Ah, tá, caí no guia do amumu, ó. Caímos aqui no guia do amumu. Mas voltamos. Pô, deu tudo muito errado, né? Véio? Deixa eu ver, o Graves tá com 20 de farm. Eu tô, eu tô com 20 e o Graves tá com 24. Não vou quebrar a cabeça com ele aqui, mano. Deixa pra ele. Realmente ele vai ser mais vantajoso aqui, o Graves. É muito fácil pra ele, early game, né, mano? Ainda mais contra o Amumu. E eu preciso tomar cuidado pra não morrer pra ele aqui, mano. E aí, do B ou farm o lobo que tá pra nascer? O Dedinho tá coçando. Ai, meu Deus, não é possível que eu vou fazer isso. O Dedinho coçou. E eu vou lá farmar o bagulho aqui, mano. Ó, não tem problema, ó. Vocês conseguem ver que eu já tô meio que... Mesmo o cara pegando os aronguejos, eu meio que tô tipo no mesmo farm que ele, mano. Então é aquilo que eu falei. Não tem problema. Ah! Nossa! Como eu queria essa catap e o cara também queria. Eu vou só resetar, pegar o itemzinho da jungle, ó. Lembrando que é um jogo que a gente tá sofrendo a pressão, né, mano. O Graves optou por jogar em cima do Amumu. É o que ele tem que fazer mesmo. Esse Graves tá mais do que certo. Mas... Só de eu não tá morrendo, mano, e conseguir farmar os bagulhos que eu tô farmando aqui bonitinho, mano, já, já tá bom. E outra, com o Graves querendo jogar em cima de mim, a minha botlane de Caitlyn Trash tá tendo muita liberdade, mano, pra amassar esse Ezejana e é o que tá acontecendo, mano. Então, maravilha, só agradece, não tenho o que reclamar, mano. Só de eu não morrer, acredite se quiser, eu já tô fazendo meu papel numa matchup que já conversamos no começo, ela é ruim. É ruim a matchup. O Graves ganha no começo. Mas a partir do nível 6, vocês vão ver que a história é outra. E vai ser aquilo também. Mesmo a partir do nível 6, o cara que for pra cima primeiro ganha. Ó, olha eu de novo usando os golems pra me curar. Ó. Olha a minha vida como ela vai enchendo. Ó. Isso aqui é importante, velho. Não, não só pro Amumu, mas você ter esse conhecimento geral na jungle é importante. Será que eu tento um gankzinho mid, mano? Acho que dá pra tentar ir lá, hein, mano. O Kena deu uma boa trade ali, velho. Eu chuto que tem um ward aqui do Mordekaiser, quer ver? Se não tiver, free gank. Safe. Tá, não é mais free gank porque ele pegou nível 6, né, mano? O Graves vai estar pelo bot também, mas como minha bot ainda tá ganhando, eu vou tentar dar esse gank, hein, mano? Bora. Tá morto? Nossa, eu queria essa assist, hein, mano? Grabou o outro de caneco! Freps! Posso tentar um negócio aqui, velho. Tá, o Ez não vai aparecer, né? Vamos drag só, então. Ó, já desci pro bot pra aproveitar a pressão da minha bot lane, mano. Pra fazer o objetivo, olha lá, mano. Os caras já estão ganhando a lane. Se eu sou um jungle e não vou aproveitar essa janela pra fazer dragon, mano. Eu tô trollando, tá ligado? Então, mesmo eu não estando impactando no jogo, eu tô fazendo meu papel. E a Mumu é um excelente jungle pra fazer... Objetivo, mano. Eu faço muito rápido, olha isso. Meu time chegou agora eu já tava terminando o bagulho. Apanhei bastante porque esse aqui é o dragão de vento, né, mano? Pra quem não sabe, observações à parte aí no Guia da Mumu, o dragão de vento é o dragão que mais tem ataque speed, mano. Então ele vai tirar muita vida sua se você estiver fazendo o bagulho solo. Mas olha lá, curei no aranguejo. Curei com a corinha depois de terminar o aranguejo. Tem uma mamão no rio aqui, tá tranquilo. Pego nível 6 no red. Posso ou optar pra checar meu topside que já foi todo clinado, ou... Pego esse meu nível 6 e uso a pressão do meu bot pra daivar a bot. Que acho que é isso que eu vou fazer. Deixa o bobo do Graves lá roubando minha jungle, não tem problema. Quem disse que eu ligo? Eu ligo um pouquinho, mas não tanto, vai. Eu não vou nem fazer meu golem, eu já vou direto... Ih, ele já quer inverter! Hype, bot lane hype, mano. Ó, isso que a bot lane tá fazendo é bom pro jogo, mas é ruim pra mim. Por que que é ruim pra mim? Vou explicar. Porque eu ia... Eu nem ia fazer o Golem, eu ia fazer o Red e ia direto aqui pra roubar a Django do cara ou daivar bot, tá ligado? Essa, essa era a ideia. Ou eu daivava bot e ia roubar a Django, ou eu roubava a Django e bot. Eu queria fazer isso. Mas isso que a minha botlane tá fazendo de inverter é muito bom, mano. Porque nós vamos pro Arauto. Eu tô atrasando meu reset, mas como eu não vou voltar mais pra essa botlane, eu só vou pro Arauto. Digo mais, vou dar over. Não vou dar B não. Vou lá direto. Não vou dar B não. Que isso aqui? Calma aí, tá parado. Se eu fosse dar B, eu ia pegar só um Codex e bota, mano. Eu vou dar esse pequeno over e aproveitar a grandeza da minha bot lane só pra fazer os objetivos, hein, mano. Enquanto isso, o Graves tá lá fazendo o papel dele, né. Roubou meus campos, mas ele só tem 7 de farm a mais. Whatever. Ixi. Eita, estamos em apuros. Agora tem muita gente aqui. Já pinga no ult do Shane, mano. Ele tá aqui, o um Mardeca, mano. O Graves vai dropar o Ward aqui? Não, ele não tem Ward. Ele só tem trinquete vermelha. Dá pra puxar esse arauto mais pra fora, hein, mano. Não posso garantir perder... Não posso perder esse aqui pro Graves, não, mano. E se ele entrar no pit, vai ser bazucado. Deixa o last hit pra mim, humilde. Tá, poderia ir base pegar meu item da jungle, mano. Mas eu só vou acompanhar a bot para pra nós pegar esse first break, mano. Se bem que essa torre, mano, tem muito... Tem muita placa, né, mano. Então... O meu ideal pra você usar o Arauto não é usar de prima assim. Deixa a botlane tirando um pouquinho lá, mano. Enquanto isso, eu tô aqui dando cover e conversando com vocês, né, mano? Deixa eles quebrar um pouquinho. Se tiver na terceira barricada, eu já uso o Arauto, que aí a toa aí fica free. Mas enquanto isso, eu tô aqui na proteção, mano. Se o Graves vier fazer graça, vai ser bazucado. Graves apareceu o bot, eu vou só Arautar pros caras sair, mano. A gente leva mesmo assim, ó. Vai ser o tempo de tirar essa placa. O resto, o Arauto dá true damage. Se esse AZ demole mais um Qzinho. Esse é seu bandido. Nice, first break nossa. Era o que nós queríamos fazer. Calma. Lanterna? Deixar aqui o pro cara. Safe. Well played, nice. Excelente play aí do Fraps. Vocês podem perceber que eu nem precisei dar B, né? Pra fazer tudo isso. Tipo, eu tenho muito gold na base. Muito item. Chequear a jungle do cara aqui, vou só dar B. Agora nós resetamos bonitinho, mano. E esse jogo eu tô literalmente... Isso é, isso é muito fácil. Acredito se quiser, tem gente que não sabe fazer isso no LoL. Quem dera se todas as minhas partidas fossem assim, ó, mano. Eu literalmente tô só tô sendo carregado pela bot lane, mano. A única coisa que eu tenho que fazer é acompanhar eles, mano. Eu só tenho que acompanhar essa bot lane poderosa. Olha isso. A minha Caitlyn tem um item, um item já. O EZ tem uma gota. Tipo... É, tá simples, tá simples. É só literalmente eu acompanhar a bot lane. E acredito, se quiser, tem jungles que não sabe fazer isso, mano. De você jogar com a sua lane que tá pressão. E olha que eu tô sendo oprimido esse jogo. O Graves startou na minha jungle, tá com muito mais farm do que eu. Mas se eu só acompanhar a minha bot lane, eu, eu ganho isso aqui, mano. Espero que eles tenham um pouquinho de paciência, porque eu preciso terminar esse farm aqui antes tipo o drag, mano. Senão eu vou ficar muito atrás, aí Ó, eu tinha que estar tá com eles nessa play. Mas é só que os caras querem ir pra cima e foda-se, né, mano. Deve morrer os dois lá, então se eles nascer pro drag, acho que tá safe, mano. Nossa, Sora tentou, hein, mano. Eu, eu podia ter spamado mais ping neles pra eles voltar, mano. Mas eu consigo reconhecer que é erro meu eu não estar tá com eles. Mas ouso dizer que se, mesmo se eu estivesse lá com eles, daria ruim igual. Mesmo se eu estivesse lá com eles. Eita, o guerreiro, foi dar uma, uma unzão aqui da massa. Matou? Não, o Shudizin salvou. Eu não posso ir pra cima aqui, velho. Nossa, tem um ward onde eu tô? Tem um ward aqui, para Bora tirar. Meu Deus, olha o tanto de monstro aqui em volta de nós. Trashão, dá visão que eu roubo. Dá visão que eu roubo, pai. Dá visão que eu roubo, pai. Matar esse bobo aqui logo. Dá visão que eu roubo, rapaziada. Safe. Nice, Katenzinha no Shutdown. Katenzinha no, no Rzão da massa. Se pai, eu ainda pronto aqui no greivão Vou acertar ele na fog. Ó. Não, não tem como acertar na fog. Eu tenho. Ah, qual é? Olha ah lá, matchup que eu disse que é ruim. ó. Se eu for pra cima bazuca o cara, eu bazuco ele. ó. Ó, que gostoso esse Amumu. Ó. Tá vendo? Olha que o único itemzinho que eu peguei e já tô sendo poderoso nesse tanto foi só o item da jungle, mano. Tipo, repara lá, tô com quase o mesmo item do Graves Só que ele tem bota fechado na minha frente Mas uma assim, um amumuzinho, mano Se ele for pra cima, se você quer ser agressivo Com ele, no momento certo Você faz ele funcionar É claro que no nível 1 eu não conseguiria funcionar Ele, ainda mais contra o Graves E quem viu o começo do jogo, viu que eu tava com muito medo Do Graves, eu ardei já pensando Que ele ia me invadir Fiquei com o meu time bonitinho, esperando, entendeu Se você já tiver ciente disso De Amumu, mano, que ele é um champion ruim Nível 1 mas com o passar do tempo ele fica bom. É o Dream do Dream, mano. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu tinha que, acho que tá acabando até eles levarem essa T1. Eu vou lá, mano. Custa nada, vai. Custa nada dar esse cover aqui, mano. E bobear, nós mata essa Jana se eu acertar o Qzinho nela, ó. Tchau, obrigado Explodidão. Dá pra pegar isso aqui? Vou embora. Tá, agora eu quero farmar minha jungle, mano. Se meu time for lutar ali, que eles vão estar tá lutando sem eu, mano. Vou farmar minha própria jungle. Quais os times da ward early? Mano, você pode botar um ward aqui a partir dos 40, 50 segundos, ó. E aí você já bota a ward no, no começo do jogo, literalmente. 40, 50 segundos. Você bota a ward aqui da B ou aqui. Você já tem que imaginar algo, tá ligado? Eu só wardei aqui pra ver se o cara ia começar no meu blue ou fazer red blue. Mas eu não wardei aqui, mano, por conta de, tipo, a minha botlane ser muito mais forte que a deles, mano. Mesmo se eles viessem invadir. Tipo, eu tinha uma... Deixa eu dar B, né? Eu tô trolando. Eu tinha uma Caitlyn Trash, mano. O cara ia invadir de Ezejana. Tipo, é um invade que dá pra dar uma enchida de saco, mano. Mas a, a o Trash e é muito mais forte. Por isso que eu fiquei tranquilo, mano. Por isso que eu ardei em cima, em vez de guardar no Red. Achando que eles iam dar late invade, tá ligado? Vou lá pro outro só agora. Repara que eu não fechei a bota ainda, mano. Porque eu gosto muito do Protobelt, mano. Por vários motivos, velho. Um deles, tanto que nós até apelidou, é o Amumu Drift King, mano. Ó, às vezes eu não quero ir na Bilunga, mano. Aí eu dou uma Bilunga aqui, cancelo ela, uso o protobelt pro outro lado, mas eu estou no alvo que eu escolhi. Isso é muito bom no Amumu, mano. E fora que eu posso usar o protobelt para me jogar nos cara, né, mano? Isso é muito pica também. Vamos ver se o Shen vai aguentar aquela pressão ali, ó, mano. Esse aqui é o correto do Graves. Ele não consegue trade-down onde está minha lane, então ele tem que responder do outro lado do mapa. Que é o onde o Atrox tá forte, né? Que é o top dele, mano. O Graves tá fazendo certo, mas não vai ser o suficiente, mano. Só de eu estar acompanhando minha botina em tudo aqui, já, já tá perfeito. Dá, digo mais, dá pra nós usar um Arauto Mid aqui, mano. Que eu tô pegando uma boa visão aqui, velho. Dá pra nós aprontar aqui, mano. Eu só não posso ser pego pelo Mordekaiser por aqui, ó. Ele tava pelo top, eu vi pelo minimap. Então eu vou ficar aqui quietinho. Ele apareceu top, safe. Vou pegar a posição da outra moita. Mano, nós ganhamos esse aqui 3v4, mano. Tem que ter uma ult do... Tem que ter uma ult do... Calma. Cadê meu time, mano? Bora. Tá com medo do quê, velho? Os caras ficando safe no bagulho. Vamos pra cima aí, ó. Aê, cara aí. Tá, eu não posso tomar ult do Mordecai, mano. Então eu vou entrar só depois que eu tiver o stun. Agora ele vai me ultar. Fudeu! <risos> não! Será que eu mato? Desviei! Ah, só no auto-ataque, mano. Tá, vai ser Está Tá, tudo bem. Nossa, ele o taunt! Mas deu tudo certo. É, eu sabia que eu ia morrer por Mordecai, né, mano? Se eu fosse ali, mas tá de boa. Pelo menos eu forcei até flash dele, né, mano? Safe do safe rapaziada Vou nascer na hora que o drag tiver up Coisa linda Esse jogo eu vou optar por fazer Morelo Porque tipo tem cura do Mordekaiser Cura do Atrox Cura da ult da Jana E até do Conquer do EZ né mano Vou fazer Morelo E a orbzinha do Morelo especificamente é muito boa É muito boa pro Amumu mano Pra campeão AP mano Quando você fecha essa orbzinha do Morelo você fica poderoso Nice meu time já deu um pick off ali só fazer o dragãozinho, ó. Tamo perto da alma, ó. Meu boneco é muito bom pra fazer o objetivo, então você tem que abusar disso, mano. A, praticamente as almas do dragão, os dragões tem que ser do Amumu, mano. Mesmo às vezes você não tendo pressão de jungle, não tendo pressão de lane, dá pra você tentar fazer uns dragão marotinhos, velho. Só que você tem que saber, você tem que ter algum tipo de informação do jungle inimigo, mano. Ó, vou tentar fazer play aqui, velho. Vou pegar a Jana aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Quase. Acho que dá pra ir dar GG mid, hein, mano Calmou Cadê a Jana? Calmou esse Mordecais, eu tenho medo dele, mano Eu não posso chegar a perder não O Graves tem visão minha, mano Nossa, se pegue, hein, mano A parede me deixou usar o Protobelt, velho Dessa vez eu ia tentar usar o Protobelt pra ter Pra ter alcance no meu Qzinho no Graves, tá ligado Tá morta a Caitlyn, né, mano o que, que vocês acham? Nossa, eu errei, mano. Mano, fui pra cima aqui mais pra tentar dar uma moral pro meu time. Mas eu sinto que vai morrer nós tudo. Pelo menos um. Tá, morreu nós tudo. Meu time não funciona com a Caitlyn morta, tá ligado? Agora nós trollou, velho. A Caitlyn trollou em, tro em tomar o grabzinho do Mordecais e R dele. E eu trolei de tentar ir pra cima ajudar o time. Ainda mais usei o flash pra isso, né? Pelo amor de Deus. Mas tá de boa. Agora nós vai ter que esperar só, tipo, Baron e Alma do Drag pra tentar ganhar isso, mano. Oh, mano ó, mano, o bandidinho ali, vai roubar meus bagulho tudo. Será que o Disturbed não sai disso aqui, não? Mano, se eu fosse o Disturbed era Taunt pra fora. Aliás, ele vai sair vivo, eu acho. Tem Flash? flecha. Ó, oh, nem precisou. Ó, oh, mano, nós podemos fazer algo com esse chase aqui que o cara tá tomando, mano. Bora lá, bora lá. Olha, volta ao mundo, fi. Eu não vou lá, não. É só se o time tivesse indo, tá ligado? Se todo mundo tivesse indo, eu ia também, velho. Pode cortar, editor? Aí, ó, o Jimmy mandou a true. Corta não, Kakar, essa mesmo. Não vivemos só de acertos. Tem uns erros também, né? Mas ali foi mais erro do meu time e eu fui tentar dar uma corrigida no erro deles. Ver se eu matava alguém, mas nem deu. Ó, peguei a orbzinha e vou direto lá, mano. A gente faz barão muito rápido. E o time inimigo deve saber disso, tá? Então o ideal é dar um pick-offzinho de preferência nesse Atrox, que é o cara mais forte do outro time. Pra depois ir barão. Forçou o ult dele pelo menos, tá bom, véi. Só de forçar o ult do cara ali, tá ok, véi. É agora que eu tô vendo, rapaziada, esse jogo não tá a ganho não A gente não pode errar, mano Somente eu e a Caitlyn, velho Tipo, o resto do time tá mal Tipo, a Kiana e o Shen tá, tá um pouco ruim, mas se eles acertar o R Tá safe, mano Digo mais, vou startar esse dragão sozinho, mano A Mumu tem esse poder de poder fazer O objetivo sozinho Se meu time conseguir botar pressão e só a Caitlyn Vier aqui, nós faz esse objetivo, mano E eu só startei solo assim também Porque eu tenho dois smite, ó, os caras já sabem, mano mas acho que dá pra burstar, hein, mano. A não ser que o Mordekaiser tenha flash, mano. Se o Mordekaiser flashar aqui... Nice, é nosso. Nice, então deixa ele lutar. Nossa, o trash não mata ele, mano. Nossa, essa bilunga, rapaz. Tchau, obrigado. Me ajuda Flash do Atrox. Nossa, achei você tem que acertar o Taunt, mano. Acertou, beleza. Nice. Esse Zada com o Baron pra nós Completinho Jogamos bonitinho agora Mano, sei Sei o poder do Amo, ó. Nesse ponto, ó Orbzinha do Morello Penetração Com item da Jungle ou oh, penetração com a bota Item da Jungle Protobelt, mano Tipo assim, não é muito item É uns itens baratos Mas com esses itenzinhos baratos Vocês viram que eu dei 100 zero no EZ, mano Tipo, é muito dano É muito dano, mano É muito dano Então, véi se você reconhecer esses, esses spikes do almumbu, que você pode se jogar no meio dos caras. Foda-se. Q, R, E. É o Dream, mano. E você tem que lembrar que seu boneco só funciona se você acertar o Qzinho. Se você errar o Qzinho, você perde muito do seu dano. O, o Q dá muito dano. Olha lá, dá mais de 500 de dano ali. A matemática ali sobe, 1 um, vai, 2. E aí você vê, olha lá. Quase 570. Vamos pro drag agora, coisa linda. Fala as skill upa. Então, eu foco... Eu upo o W nível 1. Porque ele é melhor pra DPS. Mas você nunca pode upar o, a skill nível 1 antes de sair da base. Você tem que guardar ela. Porque às vezes você precisa do Qzinho pra stunar. Às vezes você precisa do E pra fazer a jungle sozinho. Por exemplo, nas Periquita. Eita, porra. Preciso de time aqui pra bater nessa ward, mano. Calma aí que eu já falo melhor das skills. Eu vou ter que concentrar nessa luta aqui, mano. Era ideal eu ter uma zoninha também, mano. Fudeu, porque tem Mordecais lá, mano. Eu consigo ver eles ganhando essa luta. A não ser que eu engaje bem, tipo aqui, ó. Mano, fudeu o Mordekai. Vai só vir apertar R em mim, mano. Eu vou tentar stunar ele. Não, errei. Ó, ele tá vindo pra me fuder já. Sabia, isso aqui ia acontecer. Isso aqui nós já sabíamos. Tô morto, mas será que deu bom? Será que o meu time pegou o drag? Não pegou? Deu ruim pra caralho, né? Aqui ele tá vivo, na real, Boa, tá, vamos voltar a falar das skills, ó, se eu, vamos supor que eu não vou tomar invade então eu upo o W nível 1, E, aí eu vou focar o E, depois focar o Q, tá ligado? Mas se o cara tivesse prestando atenção no decorrer do vídeo, só dele olhar e ele ver a skill que eu estivesse focando, mano Eu sabia que eu ia precisar de umas zoninhas, hein, mano, eu devia ter comprado zoninhas em vez do, dessa varinha explosiva aqui, ó meu próximo item agora vai ser Zônias, mano. Pra poder ir no meio deles, se jogar, usar Zônias. Pra ter Zônias, pra ganhar tempo quando o Mordecais me ultar. E esse cara vai me ultar bastante, pelo visto. Mas vambora, vambora. E lembrando, mais uma vez, que esse jogo não tá ganho. Por conta do meu mid tá muito fraco. E meu top também tá muito fraco comparado ao deles. É literalmente eu e a Botnanny jogando isso aqui, velho. Mas é aquilo. A Kiana consegue ser útil. Útil dando um Rzão no meio deles. O Shen consegue ser útil, dando um R, também. Por mim, nós aceita ganhar esse jogo agora, mano. Senão fodeu, ó. Tipo esse pick-off aqui é bom, ó, mano. mano. não vai dar tempo de ir lá, velho. Deixa eu pegar nível 14 aqui primeiro. Ó o Thresh, hein, mano. Se tivesse uma pessoa pra acompanhar o Trash, coitado. Forçou a ult do Atrox, pelo menos. Bora lá, dá pra ir lá. Eu vou ter flash, mano. Eu faço um estrago nessa luta agora. Bora lá. <coughs> QSS é troll? Verdade, dá pra fazer uma QSS aqui, né, Jim? Ainda mais que eu tô contra esse Mordecais que tá me fudendo. Mas eu não vou fazer não, viado. Eu não vou fazer não. Nossa, não tinha um sapo aqui? Nossa, eu precisava da trinquete vermelha agora, mano. Mas eu vou tentar dar um Qzinho aqui. Só pra tirar o protobelt. Podia ter ultado ele, mano. Mas nem precisou. Quem que deu esse TP? Foi o Mordeca, né? Ai, merda. Cadê o Shen? Por que, que o Shen não continuou top, mano? Por que, que o Shen não continuou top? Ele deu B, mano. Tepa top, please. Sei lá, velho. Puxa lá, velho. Por que, que o cara não tá puxando? Eu dei o pick-off aqui à toa. Eu vou tentar dar um Qzinho de caneco na Jana, de preferência. Ela morreu, será? Não tô vendo nada, rapaziada. Mas fui pra cima igual um doidão, véi. A ideia era matar a Jana e depois beitar o R do cara em mim. Mas acho que deu bom igual, véi. Puxar essa wave no mid. Nice grab do Fraps. Calma que dá pra lançar a braba aqui ainda, mano, mas o meu foco é o EZ, ó, peguei ele. Nossa, muito quase, velho. Você se joga no meio dos minas e tenta dar um Qzinho na fog, tá ligado? Olha lá, e eu tô tentando ainda. E digo mais, vou pra cima de novo. Calma. Nossa, olha o jeito que a Jana morreu. Rapaziada, eu dou IK no EZ, quase certeza, ele quer essa vida, ele não tem deficiência, então se eu acertar o Qzinho ele morre. Acertei, mas ele não vai morrer, né, velho? Porra, não deu tempo, mano. Ia ser muito bonitinho se desse tempo, velho. É que meu W fez a torre me agrar também. Nossa, só sai, rapaziada. Corre muito, senão é Baron. Tá, vou ter zoninhas na próxima luta, só que eu não vou ter flash, né, mano. Hum, tá bom. Tá de boa. Pegamos dois inib, é só ir Baron, depois ir pegar a alma e depois ir top da GG. Vambora. Já aproveitando aqui também, rapaziada. Vou esperar nascer pra falar essa. Por enquanto eu tô morto, né? O editor vai dando aquela cortada. Ou não, né? Ou não. Às vezes, às vezes nem corta. Mas eu tenho um recado aqui. Ó, beleza. Shenzão Nossa! Bandeirante. o canal do esporte, o cara não consegue ir lá pra bater. Nossa, fudeu mano. Vai morrer todo mundo. O barão vai ser deles. Aqui o time trollou, velho. E não dá B. Ó, o Shenzão tá pra jogo, mano. Eles fazem barão igual, rapaziada. Se esse menor não morrer aqui, a gente defende, mano. Morreu. Pelo menos o Mordeca gastou o ult, hein, mano. A base dos caras tá caindo, mano. Eles têm que dar B e eu não vou deixar... Que isso? O cara ainda tá vivo! Caralho, ele ainda tá vivo, viado. A Kiana! Sabe o que, que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou tentar solar o, do, o, o bagulho ali, mano. Ah, como é que não pegou, doidão? Como é que não pegou? Ah, qual é que não pegou? Ele sabe que eu tenho visão dele agora, tá ligado? Olé. Ah, velho, qual é, velho? Mano, eu tô muito doidinho pra matar esse AZ. Ah, qual é, velho? Esse EZ é muito sangue frio, velho. Nossa, os caras tava fazendo drag e eu tô aqui coçando, mano. Não <risos> vou mentir, não. Nem tava prestando atenção. Mas assim que barão agora. Eu tô aqui coçando, coçando. Briga de quezinho. Os caras fazendo drag, eu nem vi. E tinha visão, ó. Tô na Disney. E era a nossa alma. Eu tô trolando, velho. Querendo matar o EZ. Bom, tem chance do Graves roubar esse aqui, mano. Esse aqui é o total 880, mano. Então, se eu perder o smite aqui, eu consigo ver eu perder no jogo, se eu errar esse smite. Nossa, eu combei tudo. Não sei se vocês viram, mas eu, usei, eu tava embaixo da smoke do cara, eu não vi nada. Eu só apertei RE. Literalmente, RE, puf Smitei o bagulho. Nice, sai lá da GG, nossa, meu PC travou, mas tá tudo sob controle Vou tentar acertar o time Da última do Mordecais mesmo, não sabendo quanto que é 3, 2, 1, agora Caralho E dialogando ainda Falando, caralho velho. Nossa, agora eu fiquei assustado Que esse time que eu tive aqui, ué Olhando pro chat ainda, pelo amor de Deus E assim a gente vai encerrando aqui, ó, rapaziada O guia do Amumu, com direito a Bilunga Zonias, ó. Olha o tamanho da Bilunga é, não esqueça de se inscrever no canal ou deixar seu like para mais conteúdo como este. Twitch.tv 15. Patrocina ExitLag lag rivery. Conto com a presença de todos. Bora dar Corta. Corta. Posso botar minha música agora? Too many at night, so I just keep writing.